Abriu a conexão do Windows e perguntou se eu podia compartilhar. Olha isso, velho. Eu, eu bato na sua ah, frente, sim. velho. What the fuck? <risos> é sério, eu vi esse povo na minha frente. Eu bato. Windows, eu... Ah, mano, ah, <risos> desculpa. Verdade, saiu o sonho. <risos> eu... Sério, saiu o sonho. Tem alguma coisa errada, por exemplo. Nhon, cadê a, a é voz? É <risos> assim. Tem sangue na sua cabeça. Sabe onde tem? Na sua cabeça. Ah, na moral, sério mesmo, os gatos são muito lindos. Puta que pariu. Olha, concordo. Obrigado. Você também é lindo, cara não gasta, o Celso é ser humano. muito sangue, Celso, fica parado. Olha, você vou um print. Eu tirar um print, fica parado. Tirei um print, eu vou te mandar depois. Caralho, esse Sumiu! Felps, Felps não me abandona nesse momento, que eu necessito tanto de você, seu carinho, do seu amor. Não! Para de guardar caixão! Para de guardar caixão! Não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não. Não vou ficar sem você. Caralho, isso. <risos> Eita! Você peidou, Fel? Eu quero uma câmera nova. Isso quer é muita coisa, hein? Não você dá. Você também não Sim. quer? Eu quero você. Não, eu não Meu Deus! Oi, Felp, tudo você Vocês viram o XP 3 Vi. Vi num é um programa muito idiota né, lá de um cara lá e ficar falando as coisas da hora, muito trouxa. Meu Deus, passou um homem, Helpis! Me ajude aqui! Atrás, aqui! Peraí! Ai, meu Deus! Como? É, Meu Deus! Para a armadilha mortal. Olha só, a gente pega esse homem idiota aqui. Caralho, o que aconteceu? Convido... qualquer pe... Meu Deus do céu. <risos> Pera aí, é. eu vou pro outro Convido. mundo, adeus! Caraca! <risos> Meu Deus! <risos> ai. <risos> ai! Enquanto você pula, você para indo pros lados. Pera aí, vem cá, olha isso aqui. <risos> Ah não! não! Não! Não! Não! Não, não, não! Sai daqui! Sai de perto de mim! Não! a Meu Deus, lá vem! Adeus, mundo! Tô indo, indo embora! Meu cartão estourou! Meu Deus! Não! The fuck? Não, The Felps! The fuck? Sai, Felps! Sai daqui! Sai daqui, Felps! Não não, não, não, não, não, não, não, não, não! Não, Marques! Marques, ele está chegando! Ele está chegando, Marques! Aonde? <lots> Cara! HAHAHAHA! Tá dando certo por Vou derrotar ele! NÃO Vai lá salvar seu amiguinho! Eu Não, eu vou, vou, vou embora em <risos> cima! Ele se matou! Eita porra, virou uma Beyblade! Virei uma Beyblade, meu Deus! <risos> <risos> o que tá acontecendo comigo? Começa. O que tá acontecendo comigo? Eu tô pra travar porra! Nossa, Adeus! Que, me... que é isso? <risos> Meu Deus!